Olá, aqui é a Daniele Schmitz. Vamos aprender a editar dois vídeos. Um vídeo principal e um vídeo com a intérprete de Libras. Para isso, nós entramos no programa Shotcut. Agora nós vamos em Arquivo. Abrir Arquivo. Vamos procurar o vídeo principal. Vamos dar dois cliques para ele abrir. Vou clicar à esquerda da tela em lista de reprodução. Vou clicar no vídeo que foi carregado. E vou arrastar para a lista de reprodução. Agora nós vamos novamente em arquivo. Abrir arquivo e vou inserir no programa o arquivo de vídeo da interpretação em Libras. Da mesma forma, vou clicar e arrastar para a lista de reprodução. Agora, nós vamos inserir o vídeo principal na linha do tempo. A linha do tempo fica na parte inferior da tela. Vamos clicar no vídeo principal e arrastar para a linha do tempo. Clica, segura e arrasta. Agora, nós vamos clicar com o botão direito na faixa 1 de vídeo. E vamos clicar em adicionar faixa de vídeo, porque nós queremos inserir outra faixa. Então, foi aberta a faixa 2. Nós vamos, então, clicar no vídeo da Intérprete de Libras e arrastar para a faixa 2. Nós queremos deixar a intérprete de Libras que está com fundo verde. Nós queremos deixar ela transparente ao fundo. Queremos deixar ela de um tamanho menor no canto direito da tela. E vamos tirar o, qualquer som que, que a gente vai escutar desse vídeo que ela gravou. Para isso, nós vamos dar dois cliques aqui na faixa de vídeo da intérprete de libras vamos clicar aqui na lista de reprodução em filtros e vamos adicionar filtro vamos adicionar um filtro chroma key simples é o, o chroma key avançado aí vocês vão testar eu vou testar o simples tá mas já vou adiantando que como o fundo dela não está bem esticado, viram que, que tem algumas dobras, então não vai sumir completamente aquele fundo. Existem algumas sombras, então ele vai ficar quase transparente, mas em, em algumas movimentações que ela tiver, vai aparecer um verde clarinho ainda. Vou aplicar ali em chroma key simples. E aqui em distância, ali ele já mostra verde, um verde-limão. Aqui em distância, nós vamos clicar e arrastar. Vamos arrastando a direita. E aí ele vai mostrar o quanto fica transparente. Nós não podemos deixar a intérprete sumir da tela, né? Então, vocês podem ver que ficaram aparecendo as dobras lá no fundo porque o pano não estava bem esticado Ó, ainda aparecem os fundo verde agora nós vamos clicar no mais para inserir outro filtro vamos inserir um filtro de mudou para qualquer som que houvesse no vídeo ele já eliminar e também vamos clicar no mais novamente e vamos inserir o filtro tamanho e posição Tamanho e posição, ele habilita nos cantos do vídeo a opção para redimensionar. Então, nós vamos clicar e arrastar para o canto direito. Vou clicar no centro do vídeo, viram que sobrou espaço ali, eu vou arrastar. Vou deixar ela aparecendo ali no canto. Inserimos os três filtros para a intérprete de Libras. Estamos com os dois vídeos agora. Temos que editar a parte do início. Tá? Colocar ela iniciando bem no momento da minha fala. então que nesse início ela se prepara. Antes dela começar a fazer os gestos, nós vamos cortar. Então aqui a linha vai se movimentando aqui na linha do tempo. Nós vamos cortar. Aqui em dividir, vamos clicar na parte inicial e vamos clicar no menos que significa que vai apagar essa parte inicial ou remover, então, agora voltando para o início, ela já começa a, a os gestos bem no início da fala, e aí, nós teríamos que verificar lá no final. Se o vídeo termina junto, então aqui termina a interpretação da Bruna. Então o nosso vídeo principal ele tem que chegar até ali. Eu vou dar um corte aqui, vou dividir e vou excluir essa parte final clicando no menos. Agora eu vou escutar. Onde que eu paro de falar no vídeo principal? Aqui eu vou cortar o vídeo de baixo. E essa parte onde eu não falo, eu vou copiar, clicar em cima. Vou pressionar Ctrl C. Vou clicar ali onde ele terminou. E vou pressionar Ctrl V. E Ctrl V de novo, e Ctrl V de novo. Aí agora ele passou no vídeo da intérprete, então eu vou ir lá no final e vou reduzir até ele, ele ficar junto o término. Pronto, já estamos com os vídeos editados. Agora nós vamos salvar, então ele salva no formato de projeto, vamos salvar dando um nome para esse arquivo. E agora nós temos que exportar então eu vou clicar aqui em exportar vou exportar para o YouTube e depois clicar em exportar arquivo vou deixar com o mesmo nome só que agora o tipo de arquivo vai ser MP4 salvar aí no canto direito da tela vocês vão verificar o percentual de conclusão dessa exportação quando concluiu 100% o vídeo já estará salvo com essa edição realizada na pasta que vocês escolheram. Depois seria aquele processo de inserir no YouTube e inserir a legenda...